A imagem nos faz viajar para diferentes tempos e espaços, lembrar momentos e presenças, sentir saudades. A imagem tem força, sentimentos. Ela nos aproxima de quem está longe, nos faz conhecer o novo, nos mostra diversas realidades da vida que nos envolve. dia 20. Qual é a data que vai acontecer o fórum? Aqui tem o professor Imagine uma TV pública, educativa, universitária, que representa uma comunidade de milhares de estudantes, professores e técnicos em educação e quer estar cada vez mais próxima de você. TV Campus, 25 anos.